Oi gente, tudo bem? Vocês já vão conferir o fundo do baú com a Kátia Fonseca A gente se encontrou no escritório dela na Avenida Paulista Onde está sendo montado o portal da Cátia Fonseca Vai ser o máximo Só que eu estou aqui para dar um recadinho Pedir desculpas Porque a gente teve problemas com a câmera principal Que só gravou o finalzinho da nossa conversa Espero que vocês nos perdoem Que vocês ainda assim gostem desse vídeo Que vocês deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem ainda não se inscreveu e indiquem para os amigos também, claro, né? Aproveitando um recado importante. A partir dessa semana, o Furo do Baú vai ser só às terças-feiras. A gente desistiu daquela coisa de ter metade na terça, metade na quinta. Muita confusão. Então agora, Furo do Baú, toda terça, ao meio-dia, aqui no canal Luciana Liviero. A gente está esperando vocês. Um beijo, obrigada e vamos ao baú da Cátia Fonseca. Bem-vindos a mais um fundo do baú, toda terça-feira aqui no canal. E hoje a minha entrevistada é a querida Cátia Fonseca. Oh, adoro o convite, vem. Ventamos por muito tempo, que hoje é mulher atarefada. Mas você sabe que a gente fazer o canal do YouTube, a gente do presidente é o faxineiro. É. Então, Exato. Você, <risos> fora o trabalho que, cê, que eu tenho na TV, a gente sai fazendo tudo, né? Eu me dá a gente consegue. não faz o que gosta, a gente é. tem do que a gente faz, então acho que isso é fácil. É isso mesmo. E a gente inventa tanta coisa, né? É. Então isso é bom. Agora, o que foi difícil, que eu já sei, foi escolher os objetos. Menina, o Rodrigo me falou, ah, eu não queria que você encontrasse os objetos que você tem relação com alguma coisa que aconteceu Eu falei, cara, eu não tenho nada disso. Recordação, coisa que guarda, você não larga. Menina. Desapegaram total. Eu vou até te falar que até é feio de falar. Eu falei, oh, minha mãe, se eu pegasse com a minha mãe, ela tem a blusinha do meu irmão, quando ele tinha seis meses. Ele tem 40 anos. <risos> o primeiro presente que ele deu. É das as minhas. Mães. Essa é das minhas. Mas menina, eu não tenho um desenho dos meus filhos quando eles eram crianças. Estou com meu ex-marido. Eu não tenho nada de.. Nada Eu de até coração. sugeri, eu falei assim: não, algum de repente, algum bilhetinho que eu vou ter um não de bilhetinho nenhum. Gente, que coisa, né? Gente, eu sou desapegada. Tudo no WhatsApp no... agora. Tudo WhatsApp, na verdade, não. Escuro as fotos da época. Ah, boa. É, foto eu guardo, mas fora isso, eu sempre fui desapegada. Eu sou desapegada da casa, por exemplo. Hoje eu moro, eu morava numa casa. Falei: ah, quero mais morar aqui, não. Sai, recolho as coisas e vou embora e vou pro outro. Que ah, bom. é que é. eu tô legal, mas daqui a pouco eu não tô. Eu recolho vou embora e vou. Pronto. Não Bom é isso, isso, né? É. Bom é isso. Mas separei umas coisas que são importantes pra mim. Porque... Alguma coisa tinha que ter. É, Masculei bem então, o caso Bom, vou começar por essa aqui, ó. Tem a torre Eiffel. Paris! Paris! Eu e eu começamos a namorar, só quatro anos atrás. E a gente foi... A primeira viagem que a gente fez juntos foi pra Portugal, porque os pais são de lá. Eu já conhecia o Rodrigo desde 1999. O Artilho Record me dirigiu na, na Record. Então, quer dizer processo da a gente. O quê? O pai dele? É, o ah, tá. Que fazendo faz novelas no Brasil, agora faz novelas em Portugal. E a gente, primeira viagem da gente, foi pra Portugal, que a Lua foi junto, com a Lua. E depois a gente foi pra França. A enteada. A minha enteada <risos> pra Lua. E depois a gente foi pra França. E aí eu guardei, eu comprei, tava lá no quarto. Pensei, Essa é ser uma legal. Isso tem um simbolismo. É uma lenda. Foi, foi a mesmo. primeira viagem juntos. Foi a primeira viagem juntos que a gente fez pra fora. Que bacana. São tem quantos lugar? anos já? Quatro. Quatro. E ainda anos. passa muito rápido. É. E vocês viajam muito, né? Que a gente acompanha nas Não, redes sociais. Tá Não, tanto quanto a gente gostaria. Não, tanto. Tá. Né? Nunca é demais, né? Nunca é demais. Eu adoro viajar. Você curte é. viajar? Demais. Aliás, eu tava outro dia, vi alguém, ah, se ganhar na loteria e tal. Invariavelmente, o sonho das pessoas é viajar. A primeira coisa que elas dizem, eu vou viajar, eu vou viajar, você eu vou viajar. é a... todo mundo. O que você faria se ganhasse essa loteria? Eu deixaria o dinheiro no banco e pegaria uma grana... E iria pro aeroporto e falava, o primeiro voo que você tem na melhor companhia é pra onde? Ah, tá, pra China, ah, tá, Aí pra Taiwan, tá, para o voo, tá pra Taiwan, vamos fazer né, Rô? Lá eu compro é. a escova de dente, a calcinha, tudo. É, é, é claro, ir pro aeroporto e tchau mesmo. É, acho que eu faria isso. Mas, eu não mas o dinheirinho rendendo, o ia é. rendendo. Eu deixaria o dinheiro rendendo, mas não mudaria muita coisa não. É, eu gostaria não... de ficar mais sossegada. Você quer saber? Agora Sim. eu só faço o que eu quero, sem me preocupar com dinheiro. Sem dúvida. Mas não ficaria. Até Aí eu vou me aposentar. Gente, eu vou morrer de tédio. De não, é gostoso, né? não, é gostoso, né? Gostoso fazer, gostoso o canal. Então esse é um deles. Paris. Muita Paris. gente tem, né? Uma recordação é. dessa. Agora, esse aqui foi um presente que eu, que eu ganhei. Ano passado.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 Vaticano. E aí, o João o João. nosso querido, João. João. Que João? <risos> o João Ferreira. Um ah, sim. sim caralho, João Siste claro. me mandou uma mensagem e disse que tá lá do Vaticano, lembrou de você. Eu falei, ah, que legal, obrigado. Quando ele chegou, ele me trouxe esse terço. Gente, eu não sou católica fervorosa. Nossa, é e ele falou assim: lindo, hein? Ele manda para pra Kátia esse terço que foi abençoado pelo Papa. Olha, me arrepi. E eu falei, gente, que lindo. Eu acho assim, não é pelo valor dele quanto custou. A pessoa tá num outro lugar, num outro contexto, lembra de você. Compra um negócio, pede pro papo abençoar, você fala, cara... É, é. Consideração, né? É consideração, É consideração. É assim, não importa se é um texto, se é um guardanapo...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 Pra mim, Pode porque... pegar? Tem ah. gente que não gosta que pegue. Tenha... Ah, não tem isso, não. <risos> Você é A Simone Gutierrez me deu entrevista à atriz e ela tinha... Ela achou criança um trevo de quatro folhas. Eu falei, ai, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Deixa eu, ver. eu não tenho isso. Louco, é. né? Tem gente que tem, não vai molar a cabeça, não pega na cidade. não sal, a história do sal, que não pode encostar no sal na mesa. Ah, já eu viu vi isso? YouTube, ah, eu também. Muito, ah, muito bonito. Ele é muito bonito. Ela é muito bonita. E a pessoa lembrar de você? Isso aqui tem um tem nome, mas eu não lembro qual é. Essas, essas bolinhas, elas têm um nome. Ah, e tem Pai Nosso, Maria, quando você tem que rezar, ser é junto, se é Linda. Linda, né? E o papo é tudo de bom. Então você não é religiosa? Não. não. Eu sou espiritualista. Tá. Eu acredito, minha crença particular, né, que todas as religiões podem ter alguma coisa que vai te ajudar. E eu pego um pouco de cada religião.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 Nada. não também não. Mas também bem que eu queria ver. Também. Eu ia sair claro. perguntando tantas coisas. Então, você vem? É? <risos> Deixa eu ver para a mão. Deixa eu ver como você é ah, febre. Perguntar não sei se eu ia não. Eu acho ah, que é não é é. eu ia. Eu ia. Mas sempre não aí é que não a gente não Aqui olha, eu ah. engraçado, eu sempre tinha uma coisa. Esse livro de Tchenitza. Faz exatamente... Olha, meu filho hoje mais novo, o Felipe vai fazer 25. Você tem dois, né? Eu tenho o Thiago hum. vai fazer 30 e o Felipe vai fazer 25. Tem muito novinha. 18 anos. É. E o Felipe, eu acho que tinha uns seis anos quando eu fui para o México, a Itza. E esse livrinho eu guardo, porque a gente subiu em Chichen... Lá em Itza, hoje não pode mais, né? Muita gente caiu de lá. Uma... Ah. E a gente subiu. E eu já li esse livro um milhão de vezes, de trás para frente, que eu sou louca por isso. Falei de ETs. Tem muita gente que acredita que assim como o no Egito. Eram seres extraterrestres, porque tem umas coisas de astrologia e tudo mais. As, o posicionamento, é, né? O é, um dia é. bate o sol e ilumina é. isso. Que eu disse, cara, se hoje a gente não tem noção disso, como naquela época eles tinham é. noção? Então eu sou fascinada por essas coisas. Então eu curto, isso eu guardo, mas porque eu sou doida por essas coisas de... É, tipo, México, ruim de Maia, Macho, Nunca, nunca Já, Macho, Eu, Becho, só eu só fui faz uns dois anos. É, é lindo. Sente uma energia Sente. Eu e adoro é... entrar nas filhas. E as montanhas, né? Que é aquela ah. coisa no meio daquelas montanhas, né? Ah, é ah, Mas só foi, é foi para Ah, é muito louco. É, né? Eu gosto. Então, é, este é o quarto, tem que ser em espanhol, porque eu não sei em inglês. Né? Ah. Espanhol, você sabe ou aquela coisa se vira? Se não vira. sei, eu, eu leio e vou entender. Entendo. Vai entender porque dá para entender, né? uma palavra ou é outra. Se eu leio para você não vou saber falar nada. <risos> Mas eu entendo as coisas e vou juntando, então eu curto. Esse é um livro que eu guardo desde Sim. sempre, desde... Outro, seguindo hum. mesmo, assim, Egito. Eu tenho um cara de árabe, né? É. Eu tenho, eu tenho um pouco. Tenho, eu tenho os pés, olhos, acho. que é uma grande, né? Vamos falar... Mas os olhos, mas os é. olhos mesmo. A gente viaja pros Estados Unidos Você não sou... tem, não, nenhuma ascendência? Eu tenho de português. Português Ah, ah bom, bom. Dos mouros, Do tal. É. é. E toda vez que a gente viaja para os Estados Unidos, eu sou barrada na alfândega. <risos> que acho que eu espesso que eu sou mulher bomba, né? E eu, de fato, tenho um quê com o Egito? Eu sempre curti... A única matéria que eu ia na história, na escola, era história. Eu também. E eu queria ser arqueóloga. Beleza? Ah, eu também eu queria, queria. Também? Puxa, vida! Quando é que você desistiu? Quando eu vi que não Eu tinha dinheiro pra nada disso. Quando eu e vi ficou, que, né? eu, ao, meu, ao invés de ir pro Egito, eu ia lá pro Piauí pra ficar os osso de dinossauro. Eu falei, tô fora. Não quero ir pro Egito. É. E o meu sonho era conhecer o Egito. Também, uns bons anos atrás, eu fui pro Egito mais de dez anos atrás. Eu fiz um pacote que era Grécia e Egito. Ah. Eu nem liguei para a porque meu negócio foi tirar no Egito. E eu cheguei naquele lugar e fiquei emocionada. É o cheiro, é o povo. Gente, é um lugar mágico. E você entrar dentro das pirâmides, você fala de energia. A gente sente que você fala tá, de novo. O que eles conseguiam fazer? Como se fosse um formigueiro. E aqui é que um eles E o tamanho dos blocos, né? Quando uma uma você vê pessoalmente, é, é um monstro. Cada degrau Já daquele foi lá da... foi. Ah, maravilhoso, né? é. E aí a gente fez um, um cruzeiro pelo Nilo. Ah, gente, a gente conheceu o Luxor passando por esse cruzeiro que ia para o Nilo. Então acho que as minhas memórias são mais em relação a isso a lugares que eu tive. Que te marcou mesmo. me né? marca o cheiro, parece que eu sinto o cheiro daquela feira canocalídeo. Muito louco. Que legal. O vento, sei lá, essas coisas que me marcam bastante. Nossa, o Luxor tem muita história ali também. Tem. Agora esse aqui tem história. Ah. Isso aqui, Chegamos é o tempo na do parte do onça. da cozinha. Esse livro é do tempo do onça, de fato, pequeno tipo, que é. Sei que eu era criança. Gente, eu já tenho. Abriu cultural, eu meio que lembro disso. Lembra, lembro? Né? Eu tinha o quê? 12 anos, mais ou menos. Eu tenho 48, isso faz 36 anos. E minha mãe tinha essa coleção, cozinha de azer, que nem existe mais, só nos Sebos hoje, e. Eu falava, mãe, deixa eu ver o livro. E eu sempre gostei de cozinhar, incentivava a gente a cozinhar. Ela cozinhava? Ela cozinha muito, muito bem. Muito. Cozinha. É, então eu pegava o livro, e é a coisa mais louca, porque tem assim, quantas moedinhas tem, então quanto custa, se é caro, isso é difícil de fazer. E minha mãe trabalhou de babá, muito tempo, pra sustentar a gente, e ela fazia salgadinho, bolo pra fora. E eu ficava com meus irmãos. Então eu falava pra vocês ficarem bonzinho de tarde eu faço alguma coisa pra gente comer. Coitados, foram umas cobaias. Não, eles marchavam, faziam a vida deles no inferno. <risos> Mas, depois desse. desses... Mas, você? Eu sou mais velha. Quantos irmãos? Somos em quatro. E você é de onde? Daqui de São Paulo. Daqui, nasci em São Paulo. São Paulo. É onde? Paulo. que bairro? Vila Ida, perto da Doutor de Pinheiros. Tá. Eu nasci na Vila Romana. Tá. Caiu buraco numa vila. E depois a gente mudou pra esse bairro e ali ficou. Minha mãe se mudou faz um ano de lá, na mesma casa. Aí minha mãe tem esses apelos né? Minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava com meus irmãos. Todos eles ficavam bonzinhos, à tarde a gente fazia umas guloseimas. Então tem bala de pinga, tem coisas que a gente fazia nessa coleção. Então, quando... Bala de pinga você fazia pros irmãos? Mas você é ferve, saia pinga é ah, igual. Tá. Eu não bebo, né? Então a gente fervia bastante. É, como explicar, né? É, como explicar. Aí você interessa, você ferve bastante, depois com gelatina, você deixa endurecer, corta e passa no açúcar. E minha mãe, ela tem esse, essa coleção, não é a dela. Ela tem a dela, que ela não empresta, não dá nem nada. Só que ela foi num cedo em Pinheiros, viu que tinha a coleção... Comprou você. E comprou pra mim. Ah, que legal. Ela falou, você gostava tanto? E essa acho que é a única coisa que eu tenho de fato de lembrança. E ainda vale assim? esses livros antigos de culinária e tal? Os melhores. É, né? É, Porque né? são receitas... Eu tenho um de 1936. Eu comprei num sebo, da época que não tinha creme de leite, leite sabe nada disso. Tudo você tinha que fazer. E o mais louco é que você pega, eu adoro isso, você pega as anotações das pessoas. Fiz essa receita com, ao invés de peru, eu coloquei frango. Ficou ótimo. Que legal. E aí eu fico imaginando o que a pessoa pensava, o que ela fazia naquela época. Pra quem que ela fazia. Pra quem que ela fazia. É. Então, essas coisas, esse aqui foi o que mais me marcou. Ah, isso aqui é uma delícia, vou precisar fazer pra gente. Milanesa de batata com queijo, vou fazer pros meninos. Nossa! Era só coisa gorda. É, gente. friturão, eu adoro, Bichu. mas enfim. Rodrigo é que tá, tá bem, né? Não, a gente come fritura. Faz Não, mas eu isso. digo, se dá bem porque, enfim. Ah, ele, ali, ele, gosta se cozinhar, bem. ele gosta de cozinhar também. <risos> ele ele cozinha é. de lua, também, curte. Ele já é tudo tipo pra cozinhar. Que gostoso, que gostoso. Eu saio da mesa do café da manhã. É você estava falando, de desculpa, casa. você é a mais velha dos irmãos, é isso? Eu tenho 48, a cara 46 o Reinaldo, 42, e a Karen, 39. Três meninas e um menino. Inferno, terror e pânico. Obrigado. Ah, as meninas, É, né? É, é, é era mulheres. muito bonzinho. Não, também devia ser tratado assim, né? Aquela coisa. Ah, é. é. A, não pela gente, não. A gente só cava ele. A mãe protegia. Mãe, mãe... A gente brincava demais. Era uma coisa absurda. Que legal. Era uma época que a gente brincava bastante na rua. Mas e que a gente duelava? Não tinha essa história de educação como é hoje. É. Ai, não no seu irmão. Não me falava, não jantava. Tá nada. Ela ia falar, ah, você tem irmãos? Tenho. Eu também saía no pau às vezes. Sim, ah, Jesus, mas é claro, coisa né? de irmão. É coisa é. de irmão. E meio assim, vamos ver até onde o limite de cada um. É, né? exatamente. É. é as forças ali, né? Quem é que manda, né? É. É. Quem é que vai ficar com o controle remoto? É. Bicho não faz isso. Faz. <risos> é claro. claro. Eles querem ver quem é o mais forte, quem não é, quem pode mandar, quem vai obedecer, quem vai mandar. Claro, claro. Então a gente fazia isso. Então esse aqui foi. Muito bacana. Eu trouxe um, mas eles são dez. Dez livros. É Adora. Adora. Esse aqui eu curto Adoro bastante. E por último, esse aqui, esse é um presente. É Mas, esse aqui não é, não é do não. Malu. Esse aqui é o um livro que a gente lançou no passado em busca de Kátia. Que foi um sucesso. Que foi muito legal. Que tem um pouco. É uma ficção. Uma parte, a ficção é a parte é real. A minha emoção é de estômago. A minha lembrança é de estômago. Então, tem fases da minha vida que eu lembro o bolo que minha mãe fazia, o pão de queijo liquidificador a que a gente E qual é a tua tem... comida preferida? Todas. Todas? Não tem uma preferida? Ah, massas, de uma forma geral. É? não tem muito assim. Eu, eu também, também não, não. Gosto de tudo. Doce salgado. De nada, toda hora é hora. De Depende do momento, é. aliás. Tem hora que a gente quer sorvete, tem hora que a gente quer pão de queijo, tem hora que a gente quer feijoada. Tem mas... hora que é <risos> a, a gente quer tudo. Eu sou tá um loucada, eu cozinho né? nada. Você não cozinha nada? Nada, nada. Não acredito. Nada. Mas eu é. sou bom como de tudo, tudo. Ah, eu queria, eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas eu queria não gostar de comer tudo eu que também. eu faço. Poxa vida. Minha mãe fala, eu faço enjoo, cara, não enjoo. Cozinheira, né, que fica ali, a gente, gosta de cozinhar, faz, faz, faz, na hora nem come, só dá pros outros, nossa. Aí eu queria demais. fazer mas eu não faço é. isso. Então aí tem um pouco de biografia também? Não, aí eu algumas coisas reais, mas ah. não dá pra vocês expor da família, né? É. É. então tem umas coisas reais e umas ficções, eu falo, bom, leia e você descobre, me diga o que é real o que não é real. A maior parte das pessoas que, que me acompanham há muito tempo sabem, ah, isso tá acontecendo com você você nunca faria isso, isso que é muito legal. E cada momento desses, que receita é a gente fazia na época, então, que gostoso. É, essa parte é super real também. Que gostoso. Então tem um vestidão que minha mãe fazia quando a gente era criança... Tem várias receitas que estão ligadas nesse contexto, que aí pra mim é um contexto emocional. Você cozinha todo dia no programa, né? Ah, todo dia. Todo dia, né? Todo dia, não todo dia Tem que cuidar. É. Com Mas quantos anos já? 15 anos. 15 anos de programa. Essa segunda vez, né? E você te diverte, né? Você gosta, né? Ah, adoro. dó, é. Bate papo. É, tem é, é é que pagar a gente. Bate papo e cozinhar. E você comer. se diverte <risos> e come. As pessoas acham que você tá <risos> cansado, você assim, tá ah, não tá <risos> nada. <risos> né? Você cansou de é. se divertir. O pessoal precisa ser bacana, né? Você precisa estar num ambiente gostoso. E se for assim, a gente é, gosta é. de fazer, né? E a gente aprende. Gosta a de, conversa. de conversar. Ajuda bastante nisso. Tá? Claro. É o mundo ideal e o mundo possível. Isso. Você aceita isso e fala, ah, se entrega, se joga, isso, seja o que Deus quiser. Deixa eu ver. Esse, esse é presente meu. Presente pra você. Vou, vou querer uma... dedicatório. Vou. vou fazer. Tem receita aqui também, não? Claro. Ai, meu Deus, será que um dia eu vou fazer? Quem ah, sabe um dia eu vou fazer um vídeo. Eu tentando fazer uma receita da Cátia. Faz. <risos> A sujeira. Começa Quem com sabe? mexidão. Mexidão? Ah, eu meu faço. pai faz mexidinho, que é o sorobro todo, é isso? É. Ah, esse eu faço, mas isso eu, não, isso eu nem considero muito cozinhar. Ah, ah E deve recosinar. ter alguma coisa requintada, né? Deve não, ter alguma dica boa. nada é requintar. Bolinha de 4 quilos, oh meu Deus, fritura, delícia, adoro. Eu mas, de fazer regime, aqui, não. mas você não faz nem massa. Ah, é? Mistura só hum. os queijos, A aperta as bolinhas e Tem de cebola, adoro. Hum. De liquidificador. Ah, que Muito fácil. Prático. não tem nada requintado. Torta de gente. queijo. Hum. Essa a gente fez agora pro canal, né? Que <risos> sucesso. Pô? Não foi Obrigadão. ainda. Obrigadão. Quem sabe mata. eu não inspiro. Eu ainda quero um dia aprender a cozinhar, gostar, mas a ter é paciência. Pode me é. liga. Eu vou te dar um na hora. Não tá dando certo, o que eu faço? Obrigada, Bem, adorei, querida. Adorei conhecer mais o seu baú. Apesar de você não guardar nada, a gente sempre tem história, <risos> sempre tem boas lembranças. Sério, Eu sabia não? que alguma coisa você ia trazer pra gente. Adorei, adorei tudo. Obrigada, adorei. sucesso você. Obrigada. E que você tem uma trajetória de muita felicidade nesse novo caminho. Tomara, aliás, esqueci, já tá vendo pediu. que eu não sou profissa ainda? De pedir pra você se inscrever, de pedir pra você apertar a notificação, curtir, o que mais? Vai no meu canal UTV TV Catia Concei, que as cheio de de compartilha coisa. o vídeo. E em... em breve terá novidades, né? Ah, menina, vem um portal por aí. É. Você acha que o canal dela tá cheio de coisa bacana? Vai ter mais. Ai, se nasceu não tem raiz. Ó, ó. Vou movimentar. <risos> Essa gosta. Sucesso, obrigada, você, também, você sorte. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Até terça que vem com mais um fundo do baú. Kátia, esse aqui é ah. agora o meu presente pra você. Ah. Todo entrevistado do fundo do baú, eu tiro uma Polaroid ah. que é pra você guardar de recordação. Olá. Essa eu vou te cobrar daqui a uns anos, no hein? Você não vai jogar fora, hein, amor? <risos> Ai, ah. ah, que legal! Quero ver como ficou. Ai, ah, essa chacoalhadinha que é sempre legal, é, tô... né? Ah. Pode chacoalhar. Ah, vamos então, ver. Ó, daqui a uns 10 anos, se Deus quiser, nós vamos lá pra conferir se essa foto tá lá. Ai, ah, vou guardar. Deixa Outra capa de jornal que eu guardei foi essa aqui, também de Jornal da Tarde, que eu assinava na época. Essa aqui é de uma quarta-feira, 12 de setembro de 2001. 11 de setembro foi o dia do ataque às Torres Gêmeas. Eu achei essa capa demais, eles fizeram uma capa dupla, né, pra falar do terror daquele dia que aconteceu, olha...